Fala galera, Anderson Costa aqui mais uma vez. Bom, a gente vai para uma aula muito massa agora, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre Optimize Press. O Optimize Press é um plugin, né, um construtor de páginas é, para o WordPress. A gente já está lá com o nosso WordPress instalado, a gente já tem o um SSL nele certinho, né, o nosso site já está rodando bonitinho. E o que você precisa agora para rodar as páginas da 7Play, é, uma das páginas que a gente disponibiliza né, sem ser HTML, é o Optimize Press, que é um plugin construtor de página. Esse é o site do OptimizePress, optimizepress.com. E ele é o site onde a gente cria também as nossas estruturas para conseguir disponibilizar para vocês. Então, aqui embaixo, ó, eu vou descer aqui. Deixa eu ver. Aqui ó, aqui ele já começa a falar das licenças. É, você vai precisar adquirir né, essa licença se você quiser utilizar o OptimizePress como plataforma de base para montar a sua estrutura. Ele custa 97 dólares. Então, aqui eu vou ver aqui os, os pacotes e as e o que tem em cada um, esse de 97 dólares aqui ó, ele tem até aqui ó, ele você consegue usar ele em até 3 sites, e esse de 197 dólares aqui você consegue usar em 10 sites. Então, você vai fazer um balanceamento aí do que você vai precisar utilizar, acredito que no começo a licença de 97 dólares é suficiente para você é, utilizar em 3 sites, mas lembrando que mais para frente aqui no curso eu vou te mostrar como é que você consegue subir a sua estrutura sem o Optimizepress, que é utilizando HTML que a gente também disponibiliza, tá OK? Então olha só. Eu já tenho a licença do Optimizepress comprada, eu já tenho uma chave que ele daquele me manda para poder instalar no site. Então eu vou mostrar aqui só o processo de instalação, tá? Eu não vou comprar o Optimizepress de novo para mostrar aqui, mas é só você Seguir aqui o um passo igual a gente fez nos, nas outras ferramentas, né? De preencher aí suas informações e pagar pela ferramenta que depois a gente envia os dados, você acessa e ele vai te dar uma chavezinha para você utilizar a ferramenta. Então vamos lá, eu vou entrar aqui agora no site do no nosso site, né? CursaBemplay.info, que é o que a gente está utilizando aqui para subir, para montar a estrutura. O que, que acontece? Esse site aqui ele já está com tudo certinho para rodar o OptimizePress. Então eu vou te ensinar agora a instalar esse plugin. Então eu vou vir aqui em adicionar novo, enviar o plugin, Tá? ele não é um plugin que fica aqui na busca para você pesquisar, enviar o plugin. Quando você compra o plugin, né, você tem uma área, de, uma área de membros lá que ele te, te dá onde você vai baixar esse plugin, tá ok? Então eu vou aqui escolher o arquivo, tá aqui na minha área de trabalho e eu vou clicar em abrir. Agora é só clicar em instalar agora, a gente vai aguardar aí o upload dele. Então o plugin subiu aqui certinho, né? O WordPress já fez o descompactou o pacote dele, instalou o plugin. Agora a gente precisa ativar. Então eu vou clicar aqui em ativar plugin. De cara ele já vai dizer aqui que ele está com um problema na, na, na API Key dele, né? que é a chave que ele dá para você utilizar o sistema. Se você não preencher esse campo aqui, é, ele não vai funcionar. Então eu vou clicar aqui em Optimize Press. Ele só vai aparecer aqui a opção de API Key, que dentro do, do, do sistema dele ele te dá lá onde é que você pega essa API Key, eu já salvei aqui, é um textozinho parecido com esse aqui, ó. Então eu vou dar um Ctrl-C, um Ctrl-V e vou esperar ele ativar o Optimize Press. Demora um pouquinho mesmo. Bom, o plugin foi instalado com sucesso, a gente conseguiu ativar a chave dele com sucesso, e aqui a gente tem algumas opções já aqui, ó, por exemplo, além de Images eles têm aqui... Opções de, de, de páginas com captura de e-mail, página com vídeo, tudo isso aqui é o que você pode utilizar para construir as suas páginas é, pra, pra uti utilizando o OptimizePress. Lembrando que a 7play já fornece essas páginas prontas para você só importar aqui dentro. Eu vou te mostrar isso também. Então, aqui, só de exemplo para você ver como é que funciona é, o plugin, eu vou criar uma página aqui com. deixa eu escolher um templatezinho aqui isso aqui mesmo que é bem simples que é uma página de download então eu vou escrever aqui download e vou criar a página estou fazendo isso só para você ver a base, base o básico de como é que o plugin funciona então aqui ó essa página não está publicada ela está aqui no lixo vou clicar em publish e vou dar um save e continue a página já foi salva public link está aqui ó a página já está dentro do seu site. Deixa eu fechar aqui ó, em Save Close para te mostrar onde é que ela fica dentro do site. Vou vir aqui em páginas, todas as páginas. E aqui ó, download, ela tá aqui ó, tá agendado, deixa eu mudar aqui essa opção para publicado. Então vamos visualizar de novo. Tá aqui a página de download certinha dentro do seu site. Então, gente, na próxima aula agora eu vou te mostrar como é que você sobe a estrutura de um dos produtos da Serve Play, que é o Kitoplan. Eu vou utilizar ele de exemplo nessa, nesse curso, que foi um dos produtos que mais vendeu aí na história do mercado digital. Então, beleza, galera? Então, até a próxima aula.